Simples Tá gravando já? E o som? O som tá indo? Que... isso? Oi. Hoje eu vou te ensinar um simples gesto que vai renovar um, o seu relacionamento. Dois, três, Olá, meu nome é Polozzi.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 Você já parou pra pensar que no início do relacionamento era beijo de língua todos os dias? Não podia ver aquela pessoa que você já queria beijar e se encontrava na escola, no cinema, em casa, no sofá, qualquer cantinho que encontrasse ou às vezes até em público. Encostava e começava a beijar de língua. E com o passar do tempo no relacionamento o beijo de língua vai esfriando, o casal deixa de beijar de língua ou se torna sinônimo de sexo. O homem não pode encostar na mulher, sei lá, de repente ela tá em casa ali fazendo alguma coisa, aí vem o marido vem o um parceiro, encosta ali começou a beijar, a querer dar um beijo mais profundo de língua, aí já pensa ai não, ele quer, ah, ele quer fazer sexo agora, e o beijo de língua se torna um sinônimo de sexo no relacionamento na imersão da polose, de inteligência emocional, é um treinamento presencial de dois dias, onde participam milhares de casais, lá eu faço uma pergunta primeiro eu pergunto, quem é casal aqui? aí várias pessoas, 90% que participa, é casal, aí eles erguem a mão, e eu falo assim, agora permanece com a mão erguida, quem dar um beijo de língua pelo menos todos os dias. Apenas 2% dos casais que estão lá permanecem com a mão erguida. Como isso é possível? Se no início do relacionamento era beijo todos os dias, e aí mostra que o que faz um relacionamento ter paixão, ter amor, ter carinho, reviver um relacionamento, são as coisas simples do dia a dia que o casal deixa de fazer. Então no início do relacionamento se beijava constantemente, e aí vai parando de fazer isso. A dica desse vídeo é voltar a beijar de língua no seu relacionamento. Pelo menos um beijo de língua todos os dias. Ah, Paulosa, mas será que isso vai funcionar mesmo? Dar um beijo de língua todos os dias para reviver o meu relacionamento? Eu já tô junto já há 5, 10, 15 anos. Não sei se isso vai funcionar não. Sim, vai funcionar. Você precisa fazer para experimentar os ganhos, os benefícios que você vai ter a partir desse simples gesto, dando apenas um beijo de língua todos os dias. A ciência ela evoluiu muito na parte da pesquisa em relação ao beijo. Ela mostrou que quando o homem beija a mulher ele pode transmitir na saliva pequenas quantidades de testosterona que aumenta a libido da mulher provocando mais desejo sexual mas isso não quer dizer que o beijo serve apenas para o sexo mas isso vai apimentar o relacionamento vai reviver a paixão aquele negócio que tinha no início do relacionamento sabe que queria ficar beijando tá juntinho fazer carinho por isso que é muito importante então não tem que existir a paixão para você beijar de língua o processo é o inverso você beija de língua e começa a ter uma produção química do seu corpo que desperta o desejo que desperta o carinho que renova a paixão um estudo da neurocientista wendy hill do Lafayette College, dos Estados Unidos, mostrou que o beijo produz ocitocina, que é a mesma química que a mulher produz quando tem o bebê é por isso que muitos casais quando tem filho o relacionamento esfria porque essa ocitocina que a mulher produz vai diretamente para prole para o bebê e deixa de ir para o casal e é nesse momento que começa a esfriar o relacionamento e muitas pesquisas mostraram que dois anos depois muitos casais se separam então precisa ter um beijo consciente precisa ter uma ação para que essa ocitocina seja produzida entre o casal e não fique apenas para o filho. Além disso, essa mesma pesquisa mostrou que o beijo aplaca o estresse, porque produz endorfinas, aumentando a sensação de bem-estar. E eu trouxe algumas bases científicas para você entender a importância que o beijo é um processo bioquímico, biológico, que resgata a paixão mas não é só consciência que a gente consegue comprovar isso a gente trabalha com milhares de casais todos os anos na imersão da polose participam milhares de casais e lá a gente faz um exercício específico para produzir ocitocina para ter esse contato e centenas de casais depois enviam um direct mandam mensagem e mails contando depoimento que os seus relacionamentos foram restaurados casais que já estavam morando separados ou dormindo em quartos separados e por causa de um simples gesto a paixão volta o carinho, o diálogo por isso que você tem que dar esse beijo de língua. Então vamos para a prática agora, porque não adianta ter esse conhecimento e não entrar em ação, porque é a ação que vai produzir resultados. Então quando você vê essa pessoa, você não vai perder oportunidade mais. Pode ser na hora que acordar, depois de escovar o dente, né? porque na, beijar com aquele bafo também talvez não seja o ideal aí para resgatar a paixão. Escova o dente, pega e dá aquele beijo. No meio da tarde, de repente, se você encontra essa pessoa, à noite, na hora de dormir, tem várias oportunidades. Oportunidades. Sei lá, de repente seu parceiro, sua parceira, tá fazendo a comida, tá num momento ali. Lembra dos locais que vocês costumavam a se beijar, era no cinema, às vezes em público, na praça, vai lá e dá aquele beijão de língua. Você pega a pessoa e começa. Ah, e é beijo de língua. Não é selinho não, se você der o um selinho como está acostumado, tem alguns casais que nem dão, nem selinho mais, mas não é só selinho não, e você vai tentar beijar essa pessoa e se ela estiver acostumada só com o selinho, ela vai dar um selinho em você, e aí você já encosta então e abraça e taça aquele beijo de língua com gosto mesmo, não é só um beijinho não, fica ali beijando, e se o negócio esquentar, aproveita. Aí ah, se seu parceiro ou sua parceira estranhar, te empurrar, lógico, toma um banho, né? fica cheirosinho também. E talvez a pessoa ache também que você quer sexo e ela fale assim, ai não, agora não, tô cansado. Não deixa isso te desestimular é você que está fazendo essa ação ela não sabe O que, que você faz você fala não eu quero só te dar um beijo eu tô com saudade daquela época que a gente se beijava. e aí vai e beija essa pessoa se você gostou desse vídeo deixa eu saber se eu agreguei valor para você dá um like aí pra eu saber que você gostou e aproveita e se inscreve no canal clica nesse botão vermelho aqui e também ativa o sininho você precisa ativar o sininho porque toda vez que eu enviar um vídeo novo você vai receber uma notificação para você não perder nenhuma dica e para você prosperar e ter sucesso em todas as áreas da sua vida ah, e pra gente finalizar, entra lá no meu Instagram, polose, underline, oficial Lá eu faço stories com o meu dia a dia, mostro a minha esposa, o meu relacionamento, a gente sai pra dançar, os meus filhos. Eu dou várias dicas lá também, para que você possa crescer e ter sucesso em todas as áreas da vida. Então vai lá no meu Instagram, polose, underline, oficial E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!